Caríssimos internautas, iniciando mais um programa sob o patrocínio da Vega Produtora, diretor, o nosso estimado César Felizbino. Agradecemos a vocês sempre o prestigiamento, os comentários e sempre o incentivo para que a gente possa continuar nesta sequência de programas que vão se encadeando e trazendo como resultado, né, como feedback, alguma coisa sempre positiva para a nossa vida porque nós precisamos de um alimento também para, assim como nos alimentamos fisicamente, precisamos alimentar-nos o corpo psíquico e o corpo espiritual. Então, nas todas as dimensões, como falamos no programa passado, nas dimensões vibratórias do ser humano, nós vamos destacar hoje a questão do eu interior. O que é esse eu interior? Na verdade, é, ao falar do eu interior, nós reportamos propriamente a, nossa, a natureza anímica do ser porque ah, o nosso subconsciente, ele, como se diria assim, faculta aquela centelha divina que é a nossa alma, a sua expressão. E através da mente objetiva, com sua fase subjetiva, vemos o mundo externo e o mundo interno. Então, na verdade, a unidade, há uma unidade nesta multiplicidade. Como diz assim, para onde quer que o homem se volte, externa ou internamente, eles se apercebem de que há uma multiplicidade. Não obstante, tudo está funcionando dentro de uma harmonia cósmica perfeita. Então, nós vemos assim que, quando nós olhamos para essa nossa máquina, máquina biológica, né, que é o nosso corpo, nós percebemos um trabalho que é, muitas vezes não estamos atentos, mas veja como tudo funciona dentro dessa máquina biológica como uma perfeição absoluta. Porque... Há uma sincronia cósmica e universal que faz com que cada órgão, cada é, parte do nosso organismo, das nossas células, funcione em absoluta harmonia sem nós nos preocuparmos. Mas isto depende, evidentemente, de uma atenção com relação aos nossos pensamentos, sentimentos, alimentos, enfim, tudo que nós colocamos para dentro de nós. Né? seja física, psíquica ou espiritualmente. Então nós temos que observar que quando uh, dificilmente nós dialogamos com o nosso eu interior, né? mas é importante. Nas escolas de sabedoria, normalmente nós, elas fazem no, nós nos reportarmos a, a importância desse eu interior. Como disse lá num programa Ramana Maharishi, já um hinduísta, um sábio, né? diz assim, quem sou eu? Faça essa pergunta para você, quem sou eu? Na verdade, quando nós olhamos no espelho, nós defrontamos com essa figura, com essa, com essa personalidade física, material, e achamos que é só isso. Na verdade, há uma profundidade de sabedoria e conhecimento dentro de você, que tudo isso foi catalogado através desta e outras vidas passadas, e que você traz no teu inconsciente ou mente subconsciente, essa programação que você foi estabelecendo ao longo das vidas. A escolha é tua, sempre será tua, porque Deus é tão divino que nos deu o livre-arbítrio, mas com ele a responsabilidade. Então, quando nós dialogamos conosco mesmos, e é isso que nós devemos fazer sempre, nós temos um retorno e quando nós somos sinceros dentro da proposta e da busca, temos as melhores respostas, as melhores inspirações e a expansão da consciência. Ela sai desse lado puramente... É, efêmero, passageiro da vida que é a nossa matéria porque quando a gente nos olhamos desde criança né? criança, adolescente, jovem já um ser maduro um ser idoso e por aí, e por aí adiante né? é, considerando como dizia Pitágoras você até os 20 amadurece, dos 20, até, do, aliás, até os 20 você cresce, dos 20 aos 40 você amadurece, dos 40 aos 60 você o dessa maturidade, e depois dos 80 você se prepara para normalmente deixar essa vida transitória. Mas é uma passagem, né? Agora, o eu interior, a consciência psíquica, espiritual, ela é infinita, e sendo infinita, ela ultrapassa é, as fronteiras de, de, dessa barreira objetiva e mortal. Então, na verdade, nem, nem o corpo pode-se dizer que é mortal no sentido de que ele se transforma também. Como dizia La Boisier, tudo, tudo, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, voltamos ao pó, ao, ao, porque do pó viemos no sentido físico, mas no sentido espiritual, é, nós, essa centelha divina prosseguirá. Então a vida continuará, e o homem, o eu interior, ele se estende por toda a parte do seu corpo e, e, e dando-lhe poder, inclusive sobre o pensamento. Muito importante saber que o nosso eu interior, ele praticamente está ligado, né, como nós didaticamente colocamos, a mente objetiva, subjetiva e subconsciente. Entretanto, essas mentes estão integradas mas objetivamente nós realizamos mais através do raciocínio cerebral. Subjetivamente, as emoções também, os sentimentos, através do sistema límbico, as emoções na parte cerebral. E o sistema reptiliano é um instintivo que nos ajuda a viver. Mas tudo isso é cerebral. Isso sim vai realmente se transformar em pó, vai reverter né? a sua essência da matéria nos seus elétrons, átomos e moléculas básicos que, que um dia... É, se constituíram através de um, de um embrião um feto e que deram-nos a vida física. Mas acoplado a isso, e para movimentar esse corpo, nós precisamos de uma alma. E essa, essa se manifesta através de um corpo psíquico, que é um dubleto do corpo físico, assunto que falaremos mais adiante, em outra oportunidade, em outro programa. Mas, na verdade, então, quando nós vemos esse próprio corpo físico, ele advém de uma constituição de carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre, mercúrio, tantos, é, tantos elementos químicos que também estão nas estrelas. Então, por isso diz o homem, é, ele é um ser estelar. Nós vimos, provimos das estrelas. Por isso, como em cima é embaixo. Somos um microcosmos dentro desse macrocosmos. Ora, se somos assim fisicamente, imagine espiritualmente. Então, essa centelha divina que Deus nos deu, para que nos proporcionasse uma expansão dessa consciência infinita, da nossa alma, que a nossa alma trafegue por esse mundo aqui, né? provavelmente nós nem sabemos quantas moradas há. Jesus já dizia, na casa do Pai, há muitas moradas. Podemos é, fazer inferências. Na verdade, nós somos buscadores, peregrinos em busca dessa luz maior. Como dizia lá o misticismo Rosa Cruz, pontos de interrogação ambulante. Então nós estamos buscando esse conhecimento. Agora, a importância desse eu interior, você veja, através da mente subconsciente, atuando no teu corpo físico de uma maneira maravilhosa, onde você não precisa se preocupar e tudo está sob um ritmo cósmico, funcionando... O sistema digestivo, o sistema cerebral, o sistema vascular, todos os sistemas, enfim, né, integrados, estão regidos por essa lei maior. E as células, todas elas cumprindo a sua função e a sua missão em harmonia. Porque se houver a desarmonia, surge a doença. Os problemas, então, de somatizações, psicosomatizações, muitas vezes advêm dessa falta, dessa ruptura entre o físico o psíquico e o espiritual, quando há essa harmonia, essa integridade, o homem passa a ser mais feliz. Mas então, como falamos, se o homem é uma réplica do universo no sentido físico, imagine no espiritual, essa centelha divina, né? porque dentro do, do edifício biológico, nós temos um, um diretor, né? que seria o subconsciente atuando é, atra, a, a, através das nossas atividades involuntárias, dando-nos então... É, a satisfação de ter uma vida plena quando nós obedecemos e cumprimos com as determinações de uma vida salutar. Se você tem uma vida salutar, hábitos, pensamentos, sentimentos, tudo muito correto, alimentos, você então tem a saúde, a saúde como resultado desse homem integrado ao universo. Agora, tenho, é, lendo um livro chamado é, O Poder do Inconsciente, de Robert Johnson, doutor Robert Johnson, um americano, ele traz é, todos, muitos conceitos de Jung, dando uma tremenda uma importância né, para esse aspecto do, do subconsciente, ou do inconsciente, de tudo o que nós fazemos. Então, a mente subconsciente é a mente diretora, é aquela, ela é invisível, e por isso, às vezes, nós nos descuramos, né, muitas vezes, de darmos a ela uma suplementação adequada em termos de pensamentos, de cultura, de estudos, de dedicação. Nos dedicamos mais aos, aos aspectos físicos do que aos psíquicos e espirituais. Mas, quando fazemos orações, meditações, quando entramos num estado introspectivo do silêncio da alma, nós então damos oportunidade e ensejo a essas manifestações superiores. E daí nascem as grandes obras, os grandes inventos, tudo isso redunda de uma harmonia plena e perfeita entre os três níveis de consciência. Objetiva, subjetiva e subconsciente. Mas no inconsciente, nós temos uma carga imensa que nós é, programamos. Como diz a programação neurolinguística, trabalha muito isso. É Emil é, é, é, com aquelas afirmações do poder sugestivo da mente, falando, cada dia, cada hora, eu estou cada vez melhor. É importante pensar assim. Embora a gente não basta pensar assim, tem que também agir desta forma, em coerência, né? porque a nossa mente subconsciente, que só raciocina dedutivamente, vai aceitando todas as ordens e comandos positivos que a ela você vai dando. Então ela é sublime e atua de uma forma perfeita. Se nós tivéssemos, todos fôssemos bem educados sobre uma égide, digamos assim, filosófica, mística, cultural, tivesse tendo esse, essa preparação, né? se nossos ancestrais muitas vezes se apercebessem desses valores também, então a gente teria uma personalidade mais íntegra e, te, e teria mais facilidades. Mas somos todos frutos né, de um trabalho experiencial na vida que comparamos como um grande laboratório. O cadinho, onde vamos aprender é, através do exercício, da, daqueles pontos cardeais que nós falamos, né, das virtudes cardeais em contraposição aos pecados capitais. Então Nós estamos sempre nessa nessa, nessa luta né? dessas, dessas situações que são diametralmente opostas, mas procurando o equilíbrio através do exercício da nossa mente, da nossa consciência, né? tornando-a assim, mais responsável perante tudo aquilo que nós abrigamos e colocamos em nosso interior. Então, muitas vezes, é importante você fazer, inclusive, a purificação do subconsciente, porque, embora ele seja divino, seja centelha divina, a nossa alma pura, nós, através de, de maus pensamentos, de, de situações egoísticas e individual, do individualismo, tendemos, muitas vezes, para erros e vamos criando no nosso subconsciente uma obrigação, obrigando a, né, a contrair o seu próprio padrão é, divino de funcionamento. Aí nós interferimos. E se nós interferimos negativamente, é importante, às vezes, fazermos essa limpeza. Por isso existem né, os processos de catarse, de limpeza, purificação psíquica, para que você coloque tudo para fora. E o diálogo que você forma com o teu eu interior, com a tua consciência divina, é muito importante, porque vai apontar Poxa, até onde eu estou certo, até onde eu estou indo bem ou até onde eu errei? O que eu errei é o que eu devo consertar. Então você tem parâmetros através da, do teu eu interior de fazer é, uma boa reflexão, uma análise, né? e, e chegar a conclusões dentro dessa, desse intercâmbio objetivo, subjetivo e subconsciente do que é bom para você. Então, veja, aí ocorrem os pensamentos. Os pensamentos, na verdade, eles ocorrem através de nós, mas eles são liberados. Os pensamentos não nos pertencem, eles passam. Eles são circunstanciais. Os pensamentos, na verdade, o que prevalece é a nossa alma né, e a nossa consciência, nos três níveis. Agora, o pensamento ele é passageiro. E, felizmente, é assim, porque nós podemos, desta forma, fazer o processo da catarse, da limpeza, da purificação, e conservarmos aquilo que de fato é interessante. O pensamento não, é, não deve e não, é, não pode ser cristalizado. O pensamento tem que ser sempre fluidificado, melhorado, positivado. Através dessa positiva, positivação do meu, da minha mente consciente para o subconsciente e dela para o consciente, nós fazemos esse intercâmbio perfeito e é onde nós temos... É, no subconsciente, quando a gente adormece, belos sonhos, é, belas ideias, muita coisa ocorre. E, é de, e, e não foi à toa que a natureza nos deu o sono para que o subconsciente, nesses momentos, aflore, se manifeste e traga para nós grandes verdades, inspirações, que muitas vezes nós, quando nos levantamos, é, puxa, quanta coisa porque não pensei nisso antes quando você através do processo intuitivo você aciona esses mecanismos então o subconsciente é de fato a grande a grande o grande potencial né? um potencial natural do ser humano e que está à disposição quando você faz esse correto esse correto intercâmbio agora daí, e daí então como nós dizemos assim dessa ligação dessa interrelação nascem né, as concepções do gênio humano, pois seus poderes racionais e intuitivos pressupõem uma comunhão cósmica entre o ser humano e o mundo. E mais uma vez, o pequeno é o grande infinitamente reduzido. Eis por o pequeno pode conceber o grande. É o macro e o microcosmos. Né? Como uma centelha divina, nós somos... Pequeninos, mas quando nos harmonizamos com a grande consciência, nos tornamos muito fortes e poderosos. É o poder da fé, é aquele poder que Jesus invocava. O reino dos céus está dentro de nós. Santa Teresa d'Ávila, já citei em algum dos programas, que ela dizia que todas as pessoas buscam lá fora o que está dentro dela. Então ela dizia assim, busca, Deus disse para ela, busca te em mim encontra-me em ti. É dentro de você, é com você. E esta grande conversa com o teu eu interior é muito importante. Os diálogos conosco mesmos, nas escolas iniciáticas, eles são muito preconizados. E nós precisamos fazer isso. Então, conversarmos com, conosco mesmos, acertarmos os ponteiros, fazermos a, a purificação do subconsciente, deixar que ele trabalhe dentro de uma harmonia, de uma paz, e uma tranquilidade absoluta. Agora, para isso, existe e é necessário que haja aquilo que nós podemos dizer chamado de a permeabilidade o que é a permeabilidade é nós ficarmos suscetíveis sensíveis a essa voz interior porque se nós fecharmos as portas e não dermos oportunidade não dialogarmos conosco mesmo nós vamos nos tornar muito infelizes porque nós vamos é, desequilibrar é, o sentido do trabalho no plano psico mental e espiritual nós precisamos ter essa, esse contrabalançamento para que haja, de fato, uma harmonia plena e que a, a nossa natureza, tanto a interna quanto a externa, se manifestem adequadamente. Então, dialogue com você mesmo. O, neste livro de Robert Johnson, o Jung propõe, ele fala muito sobre a importância de nós é, registrarmos e analisarmos os nossos sonhos as nossas inspirações, nesses momentos de meditação e reflexão, que trarão grandes verdades. Toda pessoa que age sob o impulso da mente objetiva, que reage assim drasticamente, impulsivamente, instintivamente, normalmente ela se arrepende. E aí é, aí vem depois o remorso, o arrependimento, enfim, a pessoa vai pesar melhor. Se ela pensa muitas vezes, se sub, submete ao seu eu interior, aquela contemplação que nós já falamos em programas anteriores, né? que é a correlação do pensamento com as ideias, aí vai surgir inspiração e vai surgir realmente aquele caminho adequado que nós deveremos trilhar. Então procuremos nos expressar e ser permeáveis a essa voz da consciência humana. Então depende de cada um. Né? Essa, essa, essa sensibilidade, esse aumento, ficar atento à voz do eu interior, a fim de cruzarmos a fronteira invisível na nossa condição até de ser humano. Então, o ser humano, muitos se divinizaram. Nós temos Jesus, Buda, os grandes mestres, os grandes avatares, Krishna, Maomé, né, Moisés, grandes exemplos da humanidade que se divinizaram porque expressavam essa autoconsciência, essa consciência superior, a consciência cósmica, da qual também já falamos aqui, e vimos falando insistentemente, porque tudo está muito correlacionado. Né? Não há como separar essas instâncias do funcionamento da mente humana. Agora, essa permeabilidade, então, essa sensibilidade ao bom e ao belo, que é o que os santos e as pessoas elevadas procuram, né? essa vida mais tranquila, mais beatificada, porque não é que nós precisemos ser santos, né? nós somos seres humanos, mas nós estamos buscando uma harmonia melhor e uma integração com a própria consciência cósmica universal. Com isso, isso se refletirá no mundo, na, na humanidade, na coletividade, na família, a começar por nós mesmos, né? Quer transformar o mundo? Então vamos nos procurar, nos transformarmos o nosso, individualmente para que esse individual se reflita no coletivo, certo? Então isso é muito importante, essa relação de harmonia plena e coletiva partindo do indivíduo. Né? E uma situação interessante dessa permeabilidade para nos tornarmos é, assim melhores, né? assim como é, grandes avatares né, do, é, su, conseguiram dominar e tinham esse poder da fé e do subconsciente, da centelha divina, bastante acesa, como se diria, bastante iluminada e radiante. E por isso, foram exemplos para a humanidade. Temos exemplos na ciência, na, na, na religião, né? Na, na filosofia, na poesia, na literatura, na, enfim, cada um dentro de, um, de uma vocação, dentro de um sentido de, de vivência e de relação maior com o universo, desenvolveu e prestou o seu serviço. São exemplos para nós. E aí, quase finalizando aqui o nosso trabalho, nós vamos dizer o seguinte, que para se expressar, esse eu interior, ele exige silêncio pois no silêncio ele fala. Então, há aquelas, aqueles momentos em que nós precisamos de nos recolhermos para fazermos a nossa meditação, a nossa oração, a nossa reflexão e produzirmos e transformarmos o, aquela, aquela condição nossa de homem da torrente para um homem de desejo. O homem da torrente seria aquele indivíduo voltado apenas à materialidade, à superficialidade, aquilo que de fato um dia ele vai deixar. E ele não investe naquilo que ele vai levar. Tem uma história interessante de um indivíduo que ele, era, ele tinha muito dinheiro, era abastado, ele começou a correr o mundo e visitar os sábios. E um dia ele foi visitar um eminente sábio espiritualista numa montanha do Tibete. E chegando lá, ele achou que aquele sábio vivia, pelo menos, em umas condições assim, mínimas de conforto. Mas chegando lá, ele viu que aquele cidadão, é, ilustre, espiritualista, autor de obras, um homem que, mas que doava todos os seus direitos autorais, é, ele achava que aquele homem tinha uma, uma vida assim, mais materialmente razoável e dentro de, de um parâmetro de, como se diria assim, de sobrevida melhor, né, de uma vida mais confortável. Mas não, ele, esse indivíduo vivia de uma maneira bastante rústica e dentro daqueles parâmetros de uma vida muito simplória. Aí, o, o, o esse esse esse admirador, né? Para que o indivíduo se tornou para ele um ídolo. Esse admirador de ser mais mestre, o senhor aqui vivendo nessas condições, tão simples, tão humildes, né? Puxa, eu pensei que o mestre vivia dentro de um conforto maior. Daí o mestre falou para ele: "E você? Você que está passando por aqui?" E está tá, apenas com essa bagagem, apenas essa tua bagagemzinha, você está trazendo nas mãos, e você vem me criticar? Daí ele diz, ah, mestre, mas eu estou aqui de passagem. E aí o mestre falou, e eu também. Então, veja, é questão de valorização. A gente tem que ter um mínimo para viver e viver bem. Realmente, o, o, o próprio misticismo, as religiões, as igrejas, ninguém é contrário a uma vida boa, saudável, tranquila e equilibrada. Mas é uma questão de ponderação, de interpretação e de valorização. O quanto eu preciso e o quanto eu posso compartilhar e deixar para o meu próximo e viver bem com todos. Então a gente, não, a gente tem, tem que ter uma ponderação. Cuidar da parte individual sem o individualismo. Nós já falamos sobre isso. Né? E projetando sempre uma vida boa, saudável, com uma consciência tranquila, onde o próximo, que é o teu irmão e irmã, estejam também muito bem como você está, como você gostaria de estar, ou até estar, não é mesmo? Que cada um seja, é, que nós sejamos um reflexo, e que esse reflexo irradie por todos, para que todos vivam dentro de um equilíbrio, uma harmonia e uma grande paz. uma paz interior, como dizia o Jesus, o reino dos céus está dentro de nós. E aí, finalizando, nós diríamos assim que o maior inimigo do ser humano é o velho homem com o seu orgulho, sua ignorância, sua impermeabilidade, quer dizer aquele indivíduo que ele se pauta por uma forma de ser anacrônica, fora do tempo, do espaço. Ele é, tenta subjugar tudo e ser o dono de tudo, quando na verdade tudo é tão relativo e passageiro e efêmero no mundo. É, onde você focar apenas o lado material. O lado material é necessário, por isso estamos aqui, para trabalhar bem esta matéria, mas de uma forma, é, uma forma humana, elevando-se para uma expressão divina de irradiação pura, de uma aura é, assim, grandiosa que contagie e ajude todos que se tornem irmãos né, de, um, de, um mesmo, de um mesmo criador. Então todos nós estamos sob a paternidade de um mesmo Deus, de um Criador único que contemplou-nos com o, o, essa, essas questões de, de consciência né, cerebral, mas temporária, e uma consciência espiritual infinita, e a qual com certeza nós levaremos na nossa passagem para um patamar e um plano de evolução superior. Assim finalizamos agradecendo a todos vocês que têm nos acompanhado, nos prestigiado e comentado, né? muitas vezes dando-nos um feedback para que a gente tenha também o incentivo de continuar é, tentando sempre trazer é, algum princípio, alguma lei, né? como hoje falamos do eu interior, falamos anteriormente do domínio do ego e de tantos assuntos, Tendo por meta no futuro o nosso famoso simpósio de meta psique para a psicologia. Muito obrigado a todos, a todas e ao César Felizbino, a produtora Vega, né, Vega Produtora, vídeos, filmes e tudo mais que está aí à disposição de, de quem desejar esse, essa, esse competente trabalho. E acima de tudo, né, ao nosso Criador, Deus do nosso coração. Muito obrigado.